Fala, fala, galerinha. Isso, eu sou, a... eu sou o Norberto, Carol. esse é mais um Elefante Literário com a tag 10 direitos de um leitor. A gente já tinha trazido esses 10 mandamentos 10 mandamentos? Não importa, mas o que importa é saber o conteúdo dele E a gente vai deixar linkado aqui em cima O que o preconceito literário que Alô, existe no Várias vezes, vários vídeos Livre arbítrio, a gente falou livre arbítrio uhum. Falou exatamente, foi esse vídeo livre arbítrio E a gente já fez uma paródia sobre isso Então realmente é um assunto que a gente defende E que um inscrito pediu pra gente fazer A gente já estava pensando, ela pediu, então foi o momento certo E ela pediu porque ela viu no canal de J. Plufts E a gente isso. foi lá, assistiu também, achou muito legal e resolveu pra Pra cá. O primeiro é o direito de não ler. Um livro que você não quer ler nem que te pague. Eu achei meio forte. Eu <risos> achei... Deu eu vou ler. Eu achei meio... O livro que eu pensei foi 50 tons de cinza. Na verdade é porque eu não tenho vontade. Não é uma história que não comigo, gente. Eu tô mais ou menos nesse caminho eu coloquei a garota do calendário. São primeiro que são 12 livros. Começando <risos> é. daí. Já temos um problema inicial. Já temos um problema inicial. E eu fiquei sabendo que é uma constante. todos os livros são a história. O segundo direito é o direito de pular páginas. Um livro que você leu só o que interessava. Eu nunca fiz isso. Ou eu, ou eu paro de vez, ou eu, ou não sei, eu nunca, é. nunca pulei não. Eu pulei, eu pulei. Eu lembro que eu pulei várias vezes, na verdade, mas eu vou dizer um livro que eu li, inclusive, antes de ter o canal, que foi As Memórias do Livro, que é um romance sobre os manuscritos de Saraí Ou manuscritos. É, a capinha tá aqui e eu achei muito ruim, sei lá. Tem gente que achou bom, mas tá pra frente, de novo. O terceiro direito é o de não terminar um livro que é um livro que você começou algumas vezes antes de ler inteiro. Quando eu paro de ler um livro e vou recomeçar, eu nunca começo do início. O único livro que eu fiz isso foi a menina que roubava livros. Tipo assim, eu tentei uma vez, aí não rolou. Aí anos depois, aquela palestra, né? Anos depois voltei, eu fiz não, eu não realmente não lembro mais nada. Eu vou começar do início, aí deu certo. Mas eu não tenho esse costume de tipo, ah, vou, esse ele tá encostado aqui, vou reler e começo do início. Não, eu recomeço de onde eu, eu não parei. Eu parei. todo dia. Quando chega naquele ponto aí para de novo. Aí volta e para de novo no mesmo lugar. O livro que eu fiz isso, que tinha aqui em casa há muito tempo, é O Rei do Inverno, de Bernard Cornwell. Não porque eu é. não estivesse gostando, mas eu, tipo, li a primeira página e a segunda, tipo assim, aí não, não lia mais. Só pegava pra dar uma folhada Depois eu li e foi tranquilo. O quarto é O Direito de Reler. Um livro que você salvaria no fim do mundo pra reler pela eternidade. Eu tinha colocado It pelo tamanho, mas eu resolvi mudar pra Amora pela diversidade de histórias. Depois eu fiquei pensando, caramba, vou ter aquele livro pra, pela eternidade, né? Aí não foi um livro que me despertou muitos sentimentos diferentes, eu acho que seria ele. Não é um livro muito grande, mas eu acho que eu teria várias interpretações ao longo da eternidade. Muito muito bom. Bom. Eu coloquei um livro pelo sentimento, aqueles. Hum. Não, pelo sentimento que eu queria dizer, pela, sei lá, pela intenção, pela perspectiva que eu tive. E cada vez que a pessoa lê, de fato, eu não tive essa experiência porque eu ainda não reli. Mas a pessoa tem essa oportunidade de ver de um modo diferente que é O Gigante Enterrado e <risos> Kazuo Ishiguro. Eu não eu aguento mais esse, esse livro. livro. Ah, ninguém aguenta. Eu não aguento mais. <risos> Mas eu tô aqui amando alguém e eu faz... vou ler, não, eu vou ter que ler. Porque quando você chega ali, você fica querendo saber uma coisa e você... E agora? O que é? Ai, alguém faz ele parar, O quinto é o direito de ler qualquer coisa. O livro mais improvável que você já leu e gostou e que algumas pessoas talvez duvidem que você leu. Semana retrasada eu fui julgada por já ter lido esse livro. Exatamente, mas eu já li acho que quatro ou cinco livros de Diário de Vampiro. E foi um dos primeiros livros que eu comi. Assim, hoje eu leio... cara, de... assim. O okay. que? <risos> eu leria de novo? Provavelmente não, mas eu li já e gostava, super gostava na época, assim, 2011 faz muito tempo, mas enfim, já li e gostava não vou mentir. E na foi hora eu li a que eu lembrei não vi seis A gente tava tipo no curso de publicidade. E da velho, boy, sério mesmo. Eu não botei nenhum livro não, porque eu lê tudo e... E ninguém me julga <risos> Ninguém me julga, não tem critério. O sexto é o direito ao bovarismo. O bovarismo é uma doença textualmente transmissível que tipo assim, você sente o que o personagem tá sentindo mais ou menos nesse estilo. E é um um livro que parecia ótimo, mas o tempo passou e você pensou um pouquinho sobre a respeito. Né? Eu não entendi a relação entre o direito e a pergunta. Eu fiquei bugado assim. eu mais não mais. também não consegui pensar em nenhum livro não que aconteceu isso. É. Esse eu botei O Dia do Coringa, de George Gardner, mas porque faz muito tempo de fato que eu li e eu acho que eu amava esse livro, só que hoje eu não sei se eu amava ele verdade. Assim. Ah, eu achei que era uma coisa sobre o conteúdo do livro, tipo assim, é a história. Você, por exemplo, eu li um livro sobre... que tinha alguma coisa de machismo e aí na época eu não percebi e depois eu repensei e tinha machismo. É. Não sei, eu, eu pensei assim, entendi. eu não consegui pensar, porque eu sempre pensei a hora, eu nunca pensou um tempo depois. É. Né? Pode ser que tenha alguma mensagem, mas eu também não lembro desta. Sétimo, o direito de ler em qualquer lugar. O lugar mais estranho ou improvável que você já leu um livro. O, o meu lugar, na verdade, que eu pensei foi, tipo, no Natal. Na verdade foi impróprio, tipo, socialmente falando, né? Porque, enfim, tava uma galera, não era minha família, mas, tipo, tava uma galera lá e eu tava tipo, lendo. Abri o celular e fiquei lendo. Não é que seja é estranho, mas... mas... Inclusive, normal. Tô, tô, tô <risos> de evento, tô, ali. formato já em formatura, aniversários e... Não Só por tempo. isso meu. Mas nada, nada exótico assim Ah, tudo, né? debaixo de um carro que... <risos> Oito é o direito de ler uma frase aqui Outra ali Um livro que te alimenta com pequenas doses diárias Eu também não tenho Mas eu queria que fosse Cartas Extraordinárias Um livro que não me deu, inclusive Eu sempre penso, caramba, eu vou ler uma carta por dia Sabe pra acabar esse livro? daí hum. ir aos poucos, só que eu nunca boto pra frente essa ideia Eu também não sei nenhum livro Mas eu pensei em algum livro, ou alguns livros Sei lá, de Julian Barnes, que são livros fininhos E que tem uma, uma carga bacana ah, umas mensagens bem interessantes. Agora tem umas coisas pesadas. É, umas coisas pesadas. Você fica, tipo, na bad. Mas eu acho que vai dar certo. Nove, o direito de ler em voz alta. Um livro que você precisou ler em voz alta. Eu não não lembro em específico, não. Eu faço isso de vez em quando, assim, quando eu tô lendo sozinha. E, e faço com relativa frequência. Eu acho, eu acho legal Sim. ler em voz alta. Tipo, é. não sei. De vez em quando eu faço isso, mas não tem um tipo, eu precisei ler em voz alta. E a gente um livro tão ruim na minha vida, assim, eu achei tão ruim, que eu tive que ler em voz alta pra ter certeza que aquilo tava acontecendo. Pra eu não dormir, inclusive, eu tipo, ai, peraí, tô dormindo, vou acordar. Vou ler em voz alta. Que é Destinos e Fúrias, de Lauren Ruff Eu tava Eita. tão empolgado pra ler e depois foi uma decepção tão grande. Décimo, O Direito de Calar. Um livro que te deixou sem palavras porque era muito bom ou muito ruim. Vamos fazer assim, a gente fala muito bom e muito ruim. Muito ruim, de novo, vou trazer aqui. Belo desastre. Aí, pra falar agora então? É, falei o ruim. O meu muito ruim é Um Passado Sombrio. Eu gravei um, um vídeo sobre ele aqui no final, não foi? Tem vídeo dos dois, <risos> mas não né descascando. Tá, um bom agora, pra, pra equilibrar a vida o tempo. É, ninguém sabia, ok? E o meu é A Ilha, também ninguém sabia. De Vitória, Isla, que livro bom, né? Quando eu terminar, eu fiquei, de fato, sem palavras. Tipo, termo, vale acabou, é a pessoa fecha e... Fica só. Como essa tag não foi muito feita, a gente resolveu taguear algumas pessoas. Eu vou taguear Iara, Yara, em canto, a Lita, do Talitando e Maremoto TV, né? Porque inclusive faz tempo que não faz vídeo, né, amigo? Vamos voltar aí de novo, por, por favor. favor. Acorda pra vida, ok? E eu vou taguear Camila Guerra aqui de Natal, do canal Estante Torta, Alisson do Geeks Anatomy e Léo do Um Leitura a Mais. Outras pessoas que queiram fazer, logicamente, então se a gente vai deixar aqui embaixo o link do vídeo, né? Da tag original. Então, quem quiser fazer Faz, e quem quiser comentar, comenta aqui embaixo também quiser responder alguma dessas perguntas A gente achou bem interessante E vão conhecer os 10 direitos, né? Porque são importantes E é legal que a gente compartilhe essa ideia de respeito literário Sim, pra sempre Não esquece de deixar o seu like se assistiu o vídeo até aqui Se inscreve no canal se ainda não foi inscrito Compartilha esse vídeo pros seus amigos E fica ligado em tudo que tá rolando nas nossas redes sociais Valeu! Valeu. O quarto direito. Foi mal. <laughs> proc, proc, proc. <laughs>